Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin que bateu a casa dos 22.500 dólares. A coisa está bem interessante e bullish que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje. Então vamos dar uma olhada aqui. Não esqueça de deixar aquele like para apoiar. Muito importante mesmo também. Participe do grupo do Telegram, link aqui abaixo na descrição. Então galera, vamos dar uma olhada aqui que o Bitcoin está realmente muito bacana. tá? Estou gostando de ver esses movimentos aqui do Bitcoin. Ah, só o seguinte... ó. Uh, o Bitcoin agora bateu alguns alvos, alguns alvos importantes aqui, tá, galera? A coisa está bem interessante, tá bullish. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o meu próximo trade que eu tô extremamente interessado em fazer aqui com o Bitcoin. Então, galera, desse pivô aqui de, de alta que a gente fez, tá? A gente bateu o terceiro alvo, né? Então, eu comentei para vocês aqui, ó: o primeiro alvo foi na casa aqui dos 22 mil e. deixa eu puxar aqui certinho, desse fundo aqui, ó. Ah, aqui é o pivô, o pivô foi aqui, ó. tá, então o primeiro alvo foi aqui na casa dos 22.500 do... 22.200 dólares que ele bateu o segundo alvo, galera, esse aqui o segundo alvo, bateu também aqui na região dos 22.600, tá entre 22.500 e 22.600, agora terceiro alvo aqui, ele bateu exatamente em terceiro alvo nessa região aqui dos 22.500, tá? E agora esse pivô aqui, o do meio, ele bateu o primeiro alvo aqui de Fibonacci, essa projeção, então a gente bateu aqui exatamente agora nessa região aqui, 22.500, primeiro, primeiro alvo, tá? E também fechamos aqui um pool de liquidação que estava ainda, na dúvida se estava aberto aqui ou não, mas ele bateu exatamente esse pool de liquidação aqui da BitMEX, na região aqui dos 22.500, tá? Esse indicador aqui eu tô deixando na live do canal, na live perpétua aí, tá, pessoal? Infelizmente, ele atualiza é, sempre aqui, eu tenho que ficar atualizando manualmente, então... Mas geralmente esses pools que ficam abertos aqui, eles, eles uh, não mudam muito, tá? Então, daí fica assim. Então, são regiões pra gente botar realmente ali, fechar, fechar a operação ou então buscar alguns alvos, tá? É como eu trabalho, inclusive, com meus stops também, caso você quiser shortar, tem que botar o stop em cima aí desse, de um ponto de liquidação desse aqui, tá bom? Então, aqui estamos pools uh, fechados aqui agora, oficialmente, tá? Aqui da BitMEX. Eu tenho treinamento aqui no, no meu site sobre isso, tá? Inclusive, tá na live ali: Andrefault.hb, tá? Você pode entrar ali e ver esse treinamento como funciona. Então, galera, agora aqui a gente tem pool de criação uh, para cima, né? A gente tem só aqui na região, a partir da região dos 24.700 até os 25.800 dólares, tá? Que eu acredito que o Bitcoin pode sim buscar essa região aqui, tá? E a partir dali eu vou estar interessado em shortar, tá, galera? Porque a, a tendência do Bitcoin aqui ainda é uma tendência de baixa, tá? A gente está aqui agora uh, tendo chance de romper esse canal que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas essas regiões aqui são regiões importantíssimas de Fibonacci, tá? Que eu vou estar interessado em vender. Porque eu acho que o cenário que a gente está aí, da, né, da dia 27 agora a gente vai ter inclusive o a, a, a pronunciamento do Fonk lá, né, do, do Fed, então vai ser um pouquinho complicado, tá galera? Se Bitcoin é a oportunidade de vir buscar essa região aqui, eu vou estar tá realizando vendas com certeza. Tá, é o que eu, que eu pretendo fazer, a não ser que o sentimento esteja muito interessante aqui, mas eu vou comentar para vocês aqui sobre isso ao longo uh, dos movimentos aqui, tá? Então, galera, buscamos esses alvos aqui. Uh, o que, que eu estou interessado em fazer aqui? Ó? Bom, o Bitcoin está tá nesse canal aqui agora, né? é bom lembrar, nesse canal azul, Tá, que é uma, faz parte de uma bandeira de baixa, é bom a gente pensar nisso, né, lembrar disso. Então, essa região aqui dos 23 vai ser bem importante, porque além de a gente ter a resistência desse canal, essa aqui é a região de 3,82 dessa pernada de baixa toda aqui, ó. Tá? Então não esqueçam disso, lembre-se dessa pernadinha aqui, ó. Então, essa aqui vão ser regiões de resistência pro Bitcoin, tá, galera? Aqui é a região de 382 está aqui nos 23 mil dólares, e a região de 50% aqui nos 24.600 E 618 está aqui nos 20 24, 600, e duzentos tá? 26.300. Então são regiões que o Bitcoin vai ter forte resistência. Não esqueçam dessas regiões do Bonatti, acho que é muito importante. Tá? E a resistência desse canal aqui também, tá? A gente pode ver que a gente bateu várias vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora poderia bater a quinta vez aqui nos 23 mil dólares, tá? Se o Bitcoin pegar aqui a região dos 23 mil dólares, tem que ficar de olho, que aqui a gente pode começar a ter. Uh, forte resistência tá para mim aqui galera o que que tá interessante fazer aqui ó? o que que eu tô interessado em fazer com o Bitcoin aqui uh, o que que é o meu próximo trade a gente rompeu inclusive aqui no CPR a região dos 21.500 tá que é a região que é importantíssima a gente mantendo o suporte aqui na região dos 21.500 a gente tá então confirmando aí inclusive um Wzinho para o Bitcoin aí no, no diário enfim então o que eu tô interessado em fazer aqui Uh, né? é fazer compras até essa região próxima dos 21.500 aqui, tá? A partir dos. dos uh, inclusive a gente rompeu um canal um canal de baixa que eu vou comentar pra vocês aqui agora, tá? bem longo aí, de praticamente 130 dias. Então uh, eu tô interessado em buscar compras a partir desse suporte desse canal aqui, regiões abaixo, tá? A região aqui dos 21.600 até a região aqui próxima dos 21.450. Eu tô interessado em fazer compras nessa região, tá? Então, vou botar aqui a ferramentinha para a gente medir esse, esse long aqui, que eu estou interessado. Tá, nessas regiões aqui eu estou interessado em fazer ordem de compra, tá, galera? Com o stop aqui, a região dos 20.700 uh, 20 mais ou menos, tá? E ver se o Bitcoin pega primeiro esse alvo aqui dos 23, já daria aqui um trade de, de 1,6 né, de risco de retorno para. 1.6 contra 1 aqui, né? E aqui na segunda alvo seria a região dos 24.700 mais ou menos aqui, tá, pessoal? Então esse aqui é o trade que eu estou interessado em fazer para o Bitcoin aqui agora, tá? Obviamente seria ideal a gente ver se ele vai manter o suporte nos 21.500, acompanhar, mas eu vou, vou posicionar a ordem de compra nessas regiões aqui, tá? É, se você quiser ficar comprado aqui nessa região, eu acho que não é um problema, só que você tem que avaliar que o stop vai ficar longo. Na minha opinião, o stop tem que ficar aqui na região dos 20.700, 20. Né, mais ou menos, daria um stop de quase 6.3%. Tá? Então, é o que eu estou interessado em fazer para o Bitcoin aqui agora, pessoal, a coisa está bem interessante, uh, o indicador de sentimento aqui, o Bitcoin rompeu confirmando, né, aqui a gente pode ver o open interest subindo aqui com o long Short caindo, de novo uma confirmação aqui, as sardinhas estão jogando para o lado errado, né, elas estão vendendo enquanto as baleias estão comprando, essa aqui o CVD das sardinhas contra o CVD das baleias, né, deixo inclusive na live aí, mostrando para vocês sobre isso, Tá então é um sinal importantíssimo uh, só que aqui galera olha só vou mostrar para vocês aqui esse aqui teria sido o melhor short tá que eu abri um short nessa região aqui ó vou mostrar para vocês quando o Bitcoin bateu na região dos 20 20 mil e ó, na região dos 20 22 mil e quase 500 ali ó deixa eu, ver se eu acho para vocês aqui exatamente onde bateu foi aqui ó Olha só, quando o Bitcoin bateu aqui nessa, nesse topo aqui na região dos 22.500 a última vez, próximo ali, a gente teve cerca de, de compra aqui, ó, 700 milhões de dólares de compra, né? Então esse aqui teria sido o melhor short, inclusive eu entrei em short nessa região a primeira vez por causa disso, tá? Só que o sentimento começou a ficar muito bullish, eu acabei desistindo desse short aqui, a gente estava com long short ratio lá embaixo, enfim... Eu acabei, acabei, acabei desistindo do, do short e entrei no long, enfim, mudei de mão, foi uma confusão aqui, tá? mas realmente seria o melhor short para manter. E aqui, por exemplo, nessa região que o Bitcoin bateu aqui, esse fundo, ó, galera, nessa armadilha aqui, ó na região dos 19 mil dólares, a gente tem praticamente aqui ó, cerca de... Ó, quase 600 milhões de dólares de venda a mercado, entendeu? Então, é um indicador bem interessante que mostra regiões que a gente tem que entrar né, no lado oposto, onde o pessoal está tá realmente errando aqui. Tá? A, gente, a gente tem muita liquidação e venda para um lado, ou, ou muita liquidação de, de, de longs com compra para o outro lado. Né? A gente tem que buscar essas operações aí no lado contrário. Né? Aqui nesse momento a gente teve bastante liquidação, mas não teve tanta venda, não teve tanta compra a mercado. Né? Então, o Bitcoin poderia buscar regiões mais acima, por isso eu acho, não acho ruim, também quem quiser fazer compras aqui nessa região, tá? Eu acho que não é errado, a gente poderia sim bater os 23 muito rapidamente, pelo sentimento do gente que está, tá? mas eu prefiro fazer buscar compras mais abaixo, inclusive o Bitcoin está aqui agora retraindo nesse momento, né? É, eu prefiro buscar regiões mais abaixo, para mim a região dos 21.500 seria um suporte muito bom, que se o Bitcoin manter, a gente tem alvos aí para casa dos 25 mil dólares, tá? 24.700, 25 mil dólares, conforme eu mostrei para vocês em outros vídeos aí, tá bom? Então galera, é basicamente isso que eu tenho para o Bitcoin aqui agora no, no curto prazo, eu acho que uh, tá bem interessante, a única coisa, o único sinal bearish que eu vejo aqui para o Bitcoin é realmente a dominância que está caindo, tá? esse aqui é um sinal péssimo, o pessoal agora já, já começou a comprar suas altcoins aí, né? a gente está vendo várias altcoins aí também, deixa eu puxar aqui, o, o, agora as altcoins aqui, elas estão pumpando aqui, várias altcoins subindo, né? então as sardinhas já começam a pular em altcoins desesperadas, Tá bom? Mas tome cuidado aí, tá? Eu acho que as altcoins é aquela coisa, a gente pode ter ganhos aí de curto prazo, mas quando vem a porrada vem, vem a porrada séria. Então quem tiver comprado em, em altcoins é, vai tomando cuidado aí, vai realizando. tá Eu acho que não é o momento para estar em altcoins nessa situação do mercado. Uh, tá, pessoal? Um, então acho que é isso, tá? Outro motivo também aqui no gráfico da tipo de criação da Binance a gente tem é um delta muito grande aí, tá? 5.6 bilhões de dólares aqui de delta. Acho que tem, tem um incentivo para o preço dar uma escorregada aqui, buscar e liquidar esses, esses, esses longs aí, tá pessoal? Mas seria interessante o Bitcoin bater essa a faixa aí dos, dos, uh, dos 20... Manter um suporte na região dos 21.500 seria muito importante na minha opinião. Tá? A SP500, para fechar o vídeo aqui, a gente tem uma grande oportunidade de uma respirada, eu acho, tá? Eu acho que está uma região aqui que ela rompeu, inclusive está rompendo esse, essa cunha aqui para cima... Tá, vamos ver se ela consegue agora romper essa, par, essa região aqui, ó. Essa região dos 20. Dos, desculpa, dos 4 mil pontos aqui. Isso é bem importante a gente conseguir fazer esse, esse rompimento. Estou tá? tô, tô de olho nisso aqui e eu acho que tem condições sim, porque o, o DXY aqui está caindo muito forte. Tá? A gente está aqui com uma correção grande do DXY fazendo, fizemos um possível pivô de baixa aqui agora nessa região, então eu acho que tem chance sim do 10.500 dar uma, uma escorregada aí, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aí gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like pra apoiar. Não se esqueça então de participar do aqui do grupo Telegram. Também vou deixar aqui do lado pra vocês como operar aqui na, na Prime SBT que tá dando 7 mil dólares de bônus e na Bybit. Então, é isso. A gente se vê em breve aí. Qualquer movimentação do preço, eu volto aqui pra vocês, tá bom? Um abraço.